Hey guys, how are you? Sempre quis falar isso. Bom, vamos lá. Vocês já devem ter escutado muitas vezes as pessoas dizendo, pense fora da caixa. Think out the box. Think. Out the box E a mensagem que elas querem te transmitir É que você pense de um jeito Diferente da maioria das pessoas Que você pense em alternativas Que você pense em formas diferentes de fazer As coisas, o problema é que Quando você consegue atingir esse nível De pensamentos, pensar sempre Fora do padrão, sempre em coisas Diferentes, as pessoas te dizem Isso, mas elas não te dizem o que, que acontece Quando você faz isso Ou seja, elas dizem pra vocês Pensarem fora da caixa, mas elas não dizem o que que acontece depois e como é que você se vira, o que que muda o que que muda na sua vida, muda muita coisa gente, e é justamente isso que eu vou falar pra vocês, né já que vocês não encontram isso em lugar nenhum eu acho muito importante que vocês saibam os prós e os contras de pensar diferente da maioria das pessoas, tá bom? Então vamos lá Então, o que, que muda na sua vida quando você começa a pensar diferente? Você enxerga coisas que antes para você eram anormais, eram coisas alheias a você, né? que você até via outras pessoas fazendo, você via exemplos em alguns lugares, mas você nunca pensava que aquilo pudesse ser realidade, ao menos não no seu caso. Você começa a enxergar alternativas, você começa a enxergar caminhos que antes não existiam. Uma das maiores coisas que o conhecimento te traz é expandir a sua mente, e quanto mais você expande a mente, mais coisas você enxerga, mais percepção do mundo você tem. E você vai ficando menos suscetível a ser induzido. Então é muito difícil as pessoas elas te enganarem, é muito difícil as pessoas mentirem pra você, é difícil as pessoas te convencerem de alguma coisa, sem é que você acredite ou também concorde com aquilo. E você se torna uma pessoa que muito dificilmente vá mudar de ideia por causa dos outros. Então você tem as suas ideias próprias você tem seus conceitos próprios e você muda se você quiser. Partindo dessa ideia, você tem liberdade, você tem autonomia e você tem um senso crítico muito mais aguçado. Não é qualquer coisa que vai te convencer, não é uma pessoa chegando ali com algum papinho que vai te fazer engajar em determinada coisa, né, independente do que seja. Existe uma frase que eu vou colocar aqui embaixo, o autor, porque eu sou péssima pra nomes, eu nunca me lembro do nome do autor, mas eu lembro da frase. Não perfeitamente, mas eu vou colocá-la aqui embaixo na descrição, depois pra vocês checarem, né, se eu falei alguma coisa diferente, tá? Mas a ideia da frase é a seguinte. Uma vez que você expande a sua consciência, ela não retorna mais ao tamanho que ela era antigamente. Então, o que, que quer dizer essa frase, né? O conhecimento, ele abre caminhos, ele abre portas, ele abre a sua visão, sua visão de mundo. Você começa a enxergar coisas e você tem uma percepção tão mais aguçada de que aquilo que você enxergava antes não faz nem mais sentido. O jeito que você era, o jeito que você pensava, a forma que você agia, nada mais faz sentido você começa a agir de outra maneira As coisas vão começando A fazer sentido pra você As coisas do universo em si né? Por que, que as coisas acontecem Você começa a entender as coisas de uma forma natural Elas vêm até você Uma forma de compreensão Pode ser que realmente venha essa compreensão E pode ser também que você corra atrás e vai descobrindo aos poucos Depende, vai caso a caso Quando você descobre as coisas Você passa a ter uma visão E você não retorna mais a que você tinha Até aí tudo bem? Tá tudo sereno, vocês não tiveram aí uma explosão, mais blow Tiverem aí, show de bola, gente Eu fico super feliz de vocês estarem gostando E por mais que eu esteja no início do canal Eu tenho recebido feedbacks que o pessoal tá gostando E eu adoro receber esses feedbacks, né E se vocês estão gostando, já vou aproveitar aqui ó Deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal Porque eu quero muito que vocês aprendam Comigo, tudo que eu puder passar pra vocês Eu tenho muita coisa pra falar Vocês não tem noção da quantidade de coisa que eu tenho pra falar Às vezes eu não consigo nem gravar Ao mesmo tempo que as ideias vêm Me vendo a cabeça, né Porque me veio muita coisa, me veio muita ideia me muito conteúdo, muita coisa que eu posso tratar e eu não consigo acompanhar. É por causa que eu tenho que gravar, porque eu tenho que achar o cenário, o dia, que não tem muito barulho. Então isso é complicado. Então às vezes eu pego um dia, vou lá e gravo vários vídeos, o que eu vou fazer agora, provavelmente. Então assim, eu tenho muita coisa pra falar pra vocês: muita, muita, muita, muita, muita, muita, muita, muita, muita, muita, muita, muita! Entenderam? Quando você expande essa sua cabeça, eu já devo ter falado isso umas 3, 4 vezes, <risos> né? Mas vamos voltando, vamos voltando, temos que retomar. Tem os prós e tem os contras também. Eu já falei um pouco dos prós, vamos falar um pouquinho dos contras, tá? Qual é o problema? Se você expande sua mente, você começa a enxergar as coisas, vê os defeitos, você enxerga tudo que tá de errado, você enxerga como poderia ser diferente. Só que você tenta, às vezes, explicar pra outra pessoa, você tenta mostrar sua ideia. Você tenta muita coisa, você tenta que as outras pessoas também pensem como você, só que assim, é muito difícil. É muito difícil. Porque você tem uma visão. Só que as outras pessoas, elas também precisam ter uma ideia dessa visão, que é difícil de alcançar, assim, se elas não, não têm o mesmo padrão de pensamento que o seu. Então, muitas vezes, elas não acreditam em você e não acreditam no que você tá falando, porque elas não viram na prática, tá? Até o momento onde elas virem o que você tá falando virar realidade, elas não vão acreditar em você. Elas não vão te apoiar, elas não vão te incentivar e muitas vezes você acaba ficando sozinho você acaba ficando sem apoio, você acaba ficando alheio à sociedade, você acaba ficando sem amigos, porque você não tem com quem trocar ideia, você não tem quem te entenda, às vezes. E você acaba não, não se adaptando, e você tá ali num ambiente, às vezes numa roda de amigos, e aí você começa a ver que as pessoas só, só falam um monte de besteira, e você tá querendo falar um assunto que leve as pessoas adiante, que leve conteúdo, que tenha né, um motivo, né, um porquê de estar falando aquilo, que vai agregar, que vai gerar valor. Pra todo mundo que tá falando, discutindo sobre aquilo. Só que às vezes tá só você nessa vibe. As outras pessoas, elas estão numa numa vibe, assim, querem curtir, querem falar besteira, querem ficar zoando. Elas estão assim, ó, por exemplo, a pessoa trabalhou o dia inteiro, aí ela chega de noite, ou ela chega no final de semana, ela quer descontrair, ela não quer pensar em coisas além, né? Ela não quer ter o trabalho de ter que pensar numa coisa que vai levar ela a um nível maior, né, tanto de consciência quanto de vida, né, de padrão de vida, de qualidade de vida, aprendizado, existencial, seja lá o que for. Ela não quer ampliar. No meu ponto de vista, é uma pessoa acomodada. É uma pessoa que ela tá naquela zona de conforto, ela não quer ir adiante. A grande maioria das pessoas é assim, tá? Você tenta explicar uma coisa e a pessoa, ela não te escuta. Eu tô gravando esses vídeos aqui pra vocês porque muitas pessoas do meu convívio não querem escutar o que eu tenho pra falar, né? Eu tenho muita coisa pra falar. Quando elas têm oportunidade, obviamente eu falo, né? Eu tento me expor e escutar a pessoa também, porque eu aprendo. Mas a maioria das pessoas, elas têm a oportunidade de estarem comigo e de trocarem uma ideia bacana, alguma coisa que vá trazer conhecimento pra ambos, né? Só que elas fazem isso. Não, elas não fazem isso. São poucas as pessoas que fazem, né, dá pra contar nos dedos, eu posso contar nos dedos quantos amigos que eu tenho Que eu consigo trocar uma ideia um pouco mais fora da caixa É verdade Ou talvez seja as pessoas com quem eu convivo Infelizmente eu não tive a oportunidade ainda de melhorar esse padrão Mas eu gostaria muito de melhorar esse padrão O padrão das pessoas com quem eu convivo Então eu acabo ficando muito, muito à frente na questão de pensamento E por mais que eu tente falar, as pessoas elas não conseguem acompanhar esse é um problema que eu tenho tido bastante. Eu sempre escutei, penso fora da caixa, pense fora da caixa, e fui aplicando, fui aplicando. Só que chega um ponto que tô pensando tão fora da caixa que eu não penso mais em como é a caixa. Eu não consigo entender mais como é a caixa. Eu não consigo entender como é o pensamento das pessoas mais. Não, Não consigo. Porque a forma que elas pensam é tão dentro do padrão que eu muitas vezes eu não consigo imaginar eu me colocando no lugar dessa pessoa para entender como ela pensa. É um pouco difícil para mim também. Porque eu quero entender o que a pessoa está pensando até para poder dar uma solução para ela, ou para poder ajudar, né, quem sabe ela enxergar o ponto, né, aquele gatilho que vai levar ela a uma mudança e que vai fazê-la querer se transformar, que vai fazê-la buscar uma mudança interior, né? Mas o que acontece é que muitas vezes eu não consigo entender o ponto de Partida, né? Peguei até meu estojinho de maquiagem vou tentar explicar pra vocês mais ou menos como é que funciona, tá? Então digamos que as pessoas estão aqui, tá? E digamos que o meu pensamento tá aqui. E o que eu não consigo fazer é entender né como é que elas partem daqui pra cá. Como é que faz isso? Como é que faz essa mudança? Eu já tô aqui. Como é que eu puxo elas? <risos> O que, que eu preciso fazer pra puxar elas pra cima? Eu quero muito fazer isso, gente Eu quero muito, muito, muito fazer isso Tentar puxar as pessoas pra cima Se vocês tiverem alguma dica pra mim Eu vou ficar super agradecida Porque eu tento muito fazer esse pulo do gato, né Pra que as pessoas entendam Mas muitas vezes, ou eu não sei se eu explico de uma forma muito complexa Ou eu não sei se talvez eu não, não consiga me colocar no pensamento da outra pessoa Pra que eu possa falar um pouquinho a mais do nível dela né? Porque tem esse, esse problema, né As pessoas elas não conseguem aprender Por exemplo, se eu tô falando aqui pra você e eu tô aqui em cima, você tá aqui embaixo, você não vai me entender e se for ao contrário também, né? Se eu estiver aqui embaixo e alguma pessoa me falar alguma coisa aqui em cima, eu não vou entender. Porque é muito além da minha percepção, entende? Então, o ideal é que a gente esteja mais ou menos aqui, ó. Eu tô aqui e vocês estão aqui. E a gente consegue se entender, porque eu tenho um pouquinho mais de experiência em algumas coisas. E essas coisas que eu tenho, um pouquinho mais de experiência de percepção, seja lá o que for, eu já consigo passar pra vocês, porque vocês estão conseguindo me acompanhar, tá? Mas o que acontece é que muitas pessoas estão num nível tão disparado que às vezes eu falo e parece que eu tô falando outra língua. Porque elas ficam me olhando assim. Ah. Legal. Hum. hum. E já começa a emendar outro assunto que não tem nada a ver com o que eu tava falando. Eu noto que não tem interesse da parte delas, entende? Ou talvez realmente não consiga acompanhar o raciocínio. Não sei. O que eu quero é realmente é que vocês consigam acompanhar esse raciocínio. Por mais complexo que ele seja. Eu sei que eu, eu gosto de falar das coisas de uma forma complexa. É porque eu sou assim mesmo. Tá? Não é porque eu tô complicando, não é porque vocês tenham que fazer isso também, enfim, é meu jeito. Eu gosto de coisas complexas, tá? Sério, de tudo, em geral, jogos, por exemplo, eu gosto de coisas complexas. Eu gosto de coisas difíceis, se a pessoa fala pra mim que é difícil, eu vou lá tentar. É como um desafio pra mim, vou tipo, ter que fazer. Dá uma alegria, assim, dá uma, dá uma sensação tão boa, assim, de, de autoconfiança, de que, nossa, sou capaz, eu consegui, sabe? Um negócio difícil que ninguém consegue, eu fui lá e fiz. Né? Eu sou assim... As pessoas gostam, ou não, né? Eu gosto de falar de coisas complexas, eu gosto de assuntos mais difíceis, então por isso eu tô trazendo esse canal aqui pra gente discutir esses assuntos. Pra mim, na verdade, é muito natural eu estar tá falando essas coisas, porque são coisas do meu cotidiano. São coisas que eu aprendo, são coisas que eu gosto de aprender, que eu estou sempre escutando e ouvindo palestras e ouvindo isso e aquilo. Então é isso, gente. Eu acho que eu já falei demais por hoje, né? Vocês já devem estar até cansados de mim. Ou não. Espero que não. E... <risos> Então eu vou deixar pra falar mais um pouco nos outros vídeos, mas o recado que eu queria dar hoje era esse, tá? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Então a gente se vê no próximo vídeo. Hoje é o um beijo do Buzz Lightyear. Ao infinito e além! E... Não me conta, nele.